Olá, nós estamos aqui no mais um momento do Espaço Família e hoje eu trouxe uma convidada para falar sobre alguns assuntos. Ela é a Letícia Claudino, ela é psicóloga e nós vamos falar um pouquinho da demora da busca por acompanhamento para os nossos pequenos. Por exemplo, a Acontecem algumas situações de lá na psicopedagogia. Ah, terminou o primeiro bimestre, o primeiro trimestre, a criança não rendeu tudo aquilo, mas a gente tem um ano ainda para resolver a situação. Isso é legal, Letícia? Não, né? Porque não adianta a gente, quanto mais adiar a situação, pior pode ser para o desenvolvimento da criança, né? Que ele vai chegar lá no outro bemestre, as crianças estão acompanhando e aquela em específico não está. E se a gente vai deixando esse tempo passar, isso só vai causando mais prejuízos ainda para a criança, ela vai regredindo mais, vai se retraindo porque ela não consegue, uhum. ela não alcança, o coleguinha está indo e ela não, e aquela pressão em cima, né? Então, se passou aquele bimestre, né, que identificou que teve algum atraso, algo que a criança não acompanhou, igual os outros, né, já é importante começar a avaliar para buscar. Né, é, resultados buscar melhor ali já no início não aguardar vamos esperar todo o relatório do ano uhum. Aí chega lá no fim do ano né a criança não conquistou e todo esse tempo perdido para recuperar né quanto mais tarde pior é né da mesma forma acontece quando a criança por exemplo não está completamente alfabetizada ali no terceiro quarto ano a criança também fica instável em sala de aula? Ela também tem esses sentimentos? É, A criança vai se sentindo cada vez pior, digamos, né? Porque ela vê que não está acompanhando como os colegas e tem todo um limiar ali da, da aprendizagem, o que, que deve aprender no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Segue uma sequência. Então, se ela não aprendeu no primeiro o que precisava, como que ela vai passar para o segundo, né? Aprender outras coisas se o que precisava antes ela ainda não teve, né? E essa falta da, da alfabetização, tudo vai prejudicando, né? E a criança não vai sabendo lidar com isso, vai tendo pressão porque precisa conseguir e ela não consegue. Né? Uhum. Então esse atraso, né? essa espera é prejudicial para a criança. Né? E a gente precisa pensar que lá na sala de aula, lá com, no terceiro, quarto ano, as crianças estão sozinhas, tendo que se virar com os comandos da professora, com as atividades ali para a faixa etária, né? para o uhum. nível que elas estão. E essa criança que não atingiu por algum motivo ela está se virando sozinha com essas emoções em sala uhum. de aula. E aí podem acontecer certas situações. Ou a criança se fecha, se uhum. retrai, e, ou não quer ir mais para a escola, uhum. ou acaba né, gerando outras situações, ou se revolta porque ela não atingiu. Então, de repente, é uma forma dela. De Pedir para, olhem para mim, por favor, né? Uhum. E aí começa uma questão de agressividade e aí não se imagina que, por exemplo, o fundo disso seja esse atraso no, no desenvolvimento escolar dela. Uhum, exatamente, tudo isso vai interferindo, né? e daí querendo ou não a criança percebe que o coleguinho o amiguinho está indo e ela não consegue né então precisa ter esse manejo para que a criança não vá perdendo cada vez mais né conforme vai passando o tempo então esse atraso né é de esperar vamos esperar passar o tempo né ah está muito cedo né então se percebe que tem alguma dificuldade já vamos ver do início uhum. tudo que é resolvido desde o início é melhor né principalmente é para o desenvolvimento da verdade criança. verdade Outra questão, Letícia, que os pais precisam prestar atenção é com o comportamento das crianças, uhum. né? Isso desde bem pequenos. A gente, às vezes, vê pequenos ali a partir dos quatro meses indo para a escolinha já, sendo uhum. deixado aos cuidados de alguém. E aí, algumas crianças... É, Choram bastante, a gente sabe uhum. que tem um período de adaptação e tudo mais, mas ou chega perto do horário de ir para a escola, no horário de escovar os dentes, ela uhum. começa a, a se negar a fazer, eu não quero ir, às vezes ela não chega a verbalizar, mas você... Percebe que tem uma certa negação ou ela vai, ela frequenta, mas ela não toca no assunto, ela não traz para casa nenhum assunto relacionado à escola, colegas, nada disso. Como se ela isolasse aquele assunto escola. Uhum. O que, que as famílias precisam prestar atenção nesses dois, dois casos? É bem importante, assim, se ver que a criança, porque quando a criança aprende, quando ela está sendo estimulada, que ela está gostando de uma coisa, ela vai querer contar, explicar como foi, né? Então, às vezes, aquela pergunta padrão os pais, como foi a escola hoje? Uhum. Ah, foi bem. Pronto. Uhum. Ou nem responde, né? Então, mudar as perguntas, né? O que você fez hoje? Do que você brincou? Você aprendeu alguma coisa nova? Né? Então, identificar realmente, assim, a criança vai criando aquela rotina, como você falou, de tá chegando perto da hora de ir para a escola... Começa a ficar com dor de barriga, tá com dor de cabeça, tem alguma coisa, chega na frente da escola, chora, chora, chora. Né? E você percebe que aquela criança né, passou já um período de adaptação e continua com os mesmos comportamentos, se retraindo cada vez mais. Né? Então é muito importante conversar é, com a criança de forma lúdica, né? sem pressionar o que que está acontecendo. Vai de forma lúdica tentando conversar para entender o que está acontecendo. Né? Uhum. Porque quanto mais isso vai se agravando, pior é para a criança. Né? E nos casos que a família não consegue identificar, uhum. o ideal é que procure-se um profissional uhum. para fazer uma busca é, investigar o que o está que que acontecendo e qual é o, o fator que está desencadeando isso. Uhum. E o que, que a falta, a demora dessa busca pode causar para essas crianças? É, pode causar tanto prejuízo na questão da aprendizagem quanto no emocional, né? Uhum. A gente tem que parar de pensar, ah, que criança não sente, não sabe, não entende. Eles sentem sim, né? Eles só talvez não sabem expressar isso de forma adequada, ou seja, com palavras, né? E vai alterando o comportamento, principalmente. Então, ah, meu filho era um e agora é outro, o que que tá acontecendo? Se a criança tá mudando o comportamento dela, né, de uma maneira geral, né, era de uma forma e agora tá mudando, principalmente se ela tá mudando Pior, no caso, né, tá regredindo em fala, é, comportamentos agressivos, como você comentou. Uhum. É, tudo isso, né, pode estar tá envolvendo. Então, a família conhece a mãe, o pai conhece o filho melhor do que ninguém. Então, se você percebe algo diferente no, no seu filho, busca ajuda, busca a escola, né, para identificar se tem algo acontecendo, né, e se é algo que vai persistindo, buscar um profissional realmente para trabalhar com essa criança, para tentar entender todo esse contexto, né, para auxiliar. Sim, sim. <cười> Pessoal, importante, importante né, que a gente é, auxilie esses pequenos desde cedo para que eles cresçam sadios, bem estruturados, para que eles sejam adultos é, com toda essa questão emocional bem regulada, bem estabilizada. Né? E a função desse, desse cuidado é da família. Os profissionais estão aí para atender. Então, não deixe, não espere. Se alguma coisa apareceu, Busquem ajuda, busquem um atendimento para que isso não persista e não traga prejuízos para o teu pequeno, tá bom? A gente fica por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que ficou depois do nosso bate-papo aqui, estamos à disposição. Será um prazer atender vocês. Até a próxima. Até.